Pelo Nelson em relação a esse requerimento. E nessa casa nós realizamos aqui, inclusive um requerimento feito por esse vereador, que foi a CPI, em volta da prova. Onde nós fizemos vários pedidos, inclusive o nosso requerimento feito para fiscalizar com relação. Ao Serenar. E agora se é justo, esse recurso, esses contratos, são pagos pela República da Dórica. até agora. Porque, então, na época, nós fizemos uma é, é, é, é, prorrogação, tentamos prorrogar, eu, principalmente, que, que, tentamos prorrogar, e essa casa votou, votou contra esse requerimento. É é e hoje, Vossa Excelência, eu disse Vossa Excelência, não me engano, eu né? estou contra o procedimento da, da CPI. Inclusive estava o pedido né, dos contato também da Telemar. E lá atrás nós já podíamos ter resolvido esse problema. E hoje, há um ano, né, Vossa Excelência, que é, que é a função. Nossa a função do vereador é se fiscalizar com esse entendimento. Espero que, que esse documento provavelmente, venha de verdade para essa casa, que chegue até a vossa excelência e que nós possamos dar procedimento para essa fiscalização. É. oi. Opa, aqui, vereador. É, gostaria de pedir, presidente, que disponibilizasse pelo menos em um e-mail eletrônico as respostas desses dois requerimentos, presidente, porque com é, um o pedido né, do senhor, o senhor vai vir para o senhor. Eu eu disponibilizar, pelo menos um e-mail eletrônico, para que os vereadores tiverem interesse, isso, para a gente não precisar formalizar um, um desse, a disponibilização disso aí, para poder utilizar para a gente, para o senhor, para se puder disponibilizar isso aí. Eu agradeço. Obrigado, vereador. O é bom, é, assim, eu fico até assim, satisfeito, que é bom a tempo. O presidente dessa casa, é, faça, faça sempre ele mesmo. É, e como o vereador geral falou, disponibiliza-se para os demais vereadores para que nós possamos estar acompanhando é, é, a resposta desse requerimento. não muito